Não se lembra de nada de mim, porque não. Faz ideia de quem eu sou? Não. Mas imagino que Alex não seja o seu nome verdadeiro. Eu vim aqui para lhe deixar uma coisa que eu não quero que fique por aqui perdida neste mundo. Sabe quem é? Era muito amiga da sua mãe. Há dez anos, tudo isto era amado. Lembras-te, Rita? Agora, já viste? Ela é sempre assim? é uma palavra do que aconteceu do que aconteceu à Clara? Ela é mesmo assim. A luta continua! Independência ou morte! Lembras-te da última vez que a Ivone, que esteve aqui? Ainda o pai era vivo. Foi mais ou menos um mês antes de matar. A história de Ivone já está escrita. E é essa que eles aprendem por aqui. Morta pelos sul-africanos, em defesa dos ideais do Partido e da nossa Revolução. É a verdade que nos serve. Por enquanto. E é uma bela história. <sweat> Iko na, Iko na.